Estamos unidos Estás entre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 Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para, para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, lá na época de Jesus, quando ele contou esta parábola que nós acabamos de escutar no Evangelho de hoje, o processo da germinação acontecia no ritmo da natureza, o que que isso acontecia? Você plantava o milho, esperava o milho por si próprio produzir o seu fruto. Você plantava o trigo e você esperava o fruto, por si próprio, dar o fruto. E hoje existem técnicas que apressam a germinação e o crescimento da semente. Uma planta que demoraria para produzir o seu fruto, aproximadamente... Seis, oito meses, três meses já está produzindo. É rápido. Depois também, os franguinhos da granja, os pintinhos, a partir de um mês já está pronto para o abate. Grande, gordo. Os porquinhos, antigamente demorava, né? às vezes o pessoal... Começava de um natal para comer no outro natal A engorda Hoje não, rapidinho, três quatro meses o bichinho já está pronto Para ser saboreado E assim é por demais E o que que isto significa para os dias de hoje? Que o homem é apressado com tudo Se em relação à natureza O homem é, influenciou ao ponto de antecipar que as coisas possam acontecer, na experiência de fé é a mesma coisa. Quando alguém está passando por uma dificuldade, quando alguém está passando por um problema, ela reza, mas ela quer que já Deus já faz cair um raio e os problemas já estejam todos resolvidos. Aí ela vai começar a perceber que o negócio está enrolando demais, que o negócio está demorando, ela começa a brigar com Deus, quando não, ela desiste de ser cristão, desiste de fazer a sua caminhada cristã. A isso nós damos o nome de imediatista, ou seja, a pessoa que não sabe esperar o processo das coisas acontecerem, da sua forma natural. Mas ela tem que interferir, ela tem que influenciar Para que as coisas possam sair do jeito dela, como ela quer Uma das coisas que a gente precisa contemplar A partir desta parábola de Jesus É a relação do tempo de Deus Com a nossa atitude Que é saber esperar o tempo de Deus. então nós podemos dizer o seguinte, uma das dificuldades que nós temos, é lidar com o tempo. A gente não sabe lidar com o tempo. E uma das maiores dificuldades que temos em relação ao tempo, é a questão da espera. Nós somos pessoas impacientes. Lá no Salmo 27... No versículo 14, nós encontramos ali, realmente um caminho, de quem sabe esperar em Deus. E lá diz o Salmo assim, Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor. Assim deveria ser a pessoa que confia em Deus. Aquela pessoa que sabe esperar em Deus, ela tem bom ânimo, o que significa bom ânimo? Ela é alegre, ela está bem consigo mesmo, com seu espírito, não importa se o mundo está desabando sobre a cabeça dela, mas ela está bem, ela está bem e ela é uma pessoa forte, uma pessoa de coração aberto e por que que a pessoa acaba tendo estas virtudes dentro de si, porque ela sabe que Deus não vai abandoná-la, que no tempo certo, Deus vai socorrê-la, Deus vai realmente intervir na vida da pessoa, e Deus vai lhe conceder uma grande graça. Assim deveria ser a caminhada daqueles que dizem ser temente a Deus. Mas infelizmente... Mesmo que nós estejamos Na caminhada cristã Nós temos essa dificuldade Nós temos muito que aprender Nós temos muito que crescer Ainda não sabemos lidar com o tempo Não sabemos esperar o tempo de Deus A palavra tempo Ela vem do grego E existe dois termos que diferenciam o seu significado o primeiro destes termos é o cronos, que significa a hora que o relógio marca e que dá também a origem ao cronômetro. E o cronos significa o nosso tempo. E a outra palavra é o Kairos, que significa o tempo de Deus. O conflito que muitas vezes criamos é quando juntamos o tempo cronos, o nosso tempo, com o Kairos, o tempo de Deus, como se fosse a mesma coisa. Nós infelizmente temos o hábito de fazer uma salada por, com tudo. E até com essa realidade, o nosso tempo e o tempo de Deus, nós costumamos misturar. E aí é que nós ficamos, depois de toda esta mistura, perdidos, desorientados e sem saber o que fazer. Cronos é o que o meu relógio está marcando no aqui e agora. Por exemplo, qual é o nosso Cronos? Agora Estamos participando da missa Nós não estamos Você não está na tua casa nessa hora Você não está na lanchonete Você está aqui Sentado, você que está em casa Nos acompanhando pelas redes sociais Seja o ambiente Que você esteja Então esse é o nosso cronos Esse é o nosso tempo real Nosso momento Porém o nosso tempo a gente conhece, porque nós estamos vivenciando o presente e o passado. Agora, o Cairóz, que é o tempo de Deus, só ele conhece. Você sabe o que você fez da hora que você acordou até agora, teu passado. Você sabe o que você está fazendo agora, é o teu presente, é teu cronos. Agora, o que vai acontecer com você, depois que você sair desta igreja, você já não sabe. Esse já é o tempo de Deus. É o kairos. só ele conhece. Você só vai saber o que vai lhe acontecer daqui cinco minutos, depois de cinco minutos que acabou a missa, trinta minutos, uma hora. Caso contrário, não. Esse tempo é de Deus, por isso meus irmãos e minhas irmãs, tudo que precisamos saber, é que o meu tempo, a minha hora chegará, ou seja, a graça de Deus chegará na nossa vida, mas chegará na nossa vida, no Cairós, no tempo de Deus, não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando esperamos pelo Senhor, a primeira coisa que experimentamos é a paz, não é a confusão. A confusão vem quando olhamos para o tempo cronos, o que é o tempo cronos mesmo? É o nosso, oi, perdeu a língua, é o nosso tempo e desprezamos o cairós. Quem é o, qual que é o tempo de Cairós? De quem é? Tempo de? De Deus Então a confusão na nossa vida Começa quando a gente acaba misturando tudo isso Quando esperamos o tempo de Deus Não o nosso tempo Tudo é diferente Quando sabemos esperar no Senhor O seu coração vai receber vigor novo Uma força nova uma compreensão diferente. Meu irmão, minha irmã, Deus fortalece, revigora o seu coração para esperar, descansar nele. E aqui eu quero te contar um segredo. Qual o segredo? Antes de você, naquele momento que você vai se colocar em oração, para você fazer um pedido a Deus, antes de você pedir qualquer coisa a Deus... Ai, eu preciso de saúde, ai, eu preciso de trabalho, a não sei o quê. Antes de você pedir qualquer coisa, você vai olhar para o Senhor e conversar com Ele assim, prepare o meu coração para que eu possa ter a paciência para esperar a sua hora na minha vida. Aí depois que você conversar com Deus desta maneira... Aí você pode ler a lista de supermercado que você tem no teu bolso para Deus. E aí você não vai ficar desiludido, decepcionado, angustiado, julgando que Deus está demorando, porque você vai entender que para tudo tem um tempo e Deus faz as coisas no tempo dele, não do jeito que nós queremos, não da maneira como nós achamos que deve ser. Nosso grande problema na oração, e muitas pessoas se frustram na oração, é porque não preparam o seu coração. Rezam, não entenderam que Deus tem o tempo para fazer as coisas, acham que Deus está demorando e por isso então desistem de Deus. Quando a gente vai tomar o medicamento forte, um antibiótico, por exemplo, a gente tem que preparar o estômago, porque senão o que O que vai acontecer? Aquele bendito remédio vai complicar mais coisas ainda. E o que, que nós tomamos para preparar o estômago? Um, qual que nós chamamos aquele remedinho? o omeprazol. A gente toma esse remédio. Depois você toma antibiótico. Antes de você conversar com Deus das suas dificuldades, prepara primeiro o teu coração. Aí o negócio vai dar certo. Aí o negócio vai funcionar. O nosso tempo, meus irmãos e minhas irmãs, parece passar uma velocidade incontrolável. Vocês já perceberam isso? Que a vida passa rápido? Até ontem você tinha 10 anos de idade, 15 anos. Hoje você já está aí, contagem regressiva. É, opa! Contagem regressiva, passou dos 50, é contagem regressiva. A nossa vida, os nossos trabalhos... Nos engolem. Às vezes tem atividades que dá a impressão que a gente não vai conseguir dar conta da tarefa. A gente se enrola cada vez mais. Então, o nosso tempo ele passa numa velocidade incontrolável e dá a impressão que a nossa vida está escapando pelos vãos do dedo. Dá a impressão que nós estamos perdendo o controle da nossa vida. Mas aqui a gente precisa ter esta consciência. Deus está no controle de todas as coisas. Está no controle da nossa vida, dos nossos problemas, está no controle de tudo. O tempo dEle, Ele também controla o nosso tempo. Tem o dia e a hora determinada para que cada promessa se cumpra na nossa vida. Você sabe que a partir do momento que você foi concebido no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano para você. E esse plano vai acontecer, no tempo de Deus. Você pode brigar com Deus dizendo, ah, não quero, mas vai acontecer, no tempo de Deus, não no nosso cronos. A ferramenta principal que precisamos aprender a utilizar para esperar o tempo de Deus, chama-se paciência. E o que é uma paciência? Uma virtude espiritual, fundamentada para que possamos viver a vida sem desespero e aguardar pelo tempo de Deus. A Bíblia traz muitas promessas que nos aconselham a aguardar pacientemente o tempo do Senhor. E podemos ver ali o Salmo 40, versículo 1, que diz assim, Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim E ouviu o meu grito De socorro Quem sabe esperar em Deus E quem sabe esperar o tempo de Deus E viver no tempo de Deus colhe muitas bênçãos para a sua vida Muitos frutos Agora quem não sabe esperar em Deus Perde a oportunidade De muitas bênçãos na sua vida O apressado Come cru, o cristão que não sabe esperar, se atrapalha e se atropela na vida. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que é difícil esperar em Deus, assim como confiar no invisível é um desafio para nós. Temos muitos problemas para serem resolvidos rapidamente, e com certeza ficamos angustiados Por não conseguir enxergar Uma solução Por isso fazer esse caminho de fé Esperar em Deus É um desafio Que somente aqueles que Confiam em Deus São capazes de suportar As tribulações do momento E aguardar As bênçãos de Deus Por isso eu vou pedir a você neste momento para ficar em pé. eu havia dito agora de pouco que a gente precisa preparar o nosso coração para conversar com Deus. Daqui a pouco é o momento da gente conversar com Deus, a oração da Assembleia. E ali com certeza você vai fazer algum pedido a Deus. E talvez esse pedido que você vai fazer a Deus, talvez hoje ele já derrame sobre a tua vida. Mas pode ser que seja mês que vem, pode ser que seja o ano que vem, pode ser no dia que você estiver no teu leito, dando o último suspiro da tua vida. Não sabemos quando Deus vai derramar esta graça, mas uma certeza temos, vai. Porque tudo aquilo que a gente pede, Deus nos dá, desde que seja para o nosso bem. Desde que seja para o nosso bem. Então precisamos preparar o coração. E eu, primeiro eu vou ler esta oração direta, depois eu volto de novo e vou rezá-la com vocês, pausadamente, para que vocês vão decorando esta oração, para que no teu momento de oração pessoal, você comece a fazer este exercício, para você aprender a viver no tempo de Deus. Não colocar os seus problemas mais no seu cronos, mas colocar no tempo de Deus. E a oração que nós vamos rezar, ela é assim, é curta, é fácil de ser memorizada. Ensinai-nos Senhor a confiar e esperar em Ti. Dá-nos a paciência e sabedoria para compreendermos o Seu tempo de agir. Só basta rezar isso, nada mais além do que isto. Repetindo comigo, ensinai-nos Senhor, todos... A confiar e esperar em ti. Dai-nos a paciência e sabedoria para compreendermos o seu tempo de agir. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seja louvado.